Santo Evangelho.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 e as condenará, porque ela veio de uma terra distante, para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque eles se converteram, quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas, palavra da salvação, Glória a vós, Senhor, Irmãos e irmãs, a liturgia desta segunda-feira, nós estamos na vigésima oitava semana do tempo comum, na vigília da solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Nossa fé, ela é cristocêntrica, ou seja, Jesus está no centro. Nós celebramos os santos e santas de Deus, como São Benedito, como São José, como Santa Teresinha do Menino Jesus, esse mesmo missionário. Nós celebramos Nossa Senhora por causa de Jesus. Maria, que amanhã vamos celebrar sob o título de Aparecida, Nossa Senhora é uma só, nós já sabemos disso, mas é bom relembrar. Nossa Senhora é uma só, a Virgem de Nazaré, a Mãe de Jesus. E o povo, as nações, as culturas, dão títulos à Mãe de Jesus. No México, Guadalupe, em Portugal, Fátima, na França, Lourdes, na Argentina, Lourdes; no Brasil, Aparecida e assim por diante. Mas nós celebramos Maria por causa de Jesus. Ela é a mulher do bom conselho. E qual é o bom conselho de Maria? Ela aponta para Jesus e diz, Fazei tudo o que Ele vos disser. Maria é mãe e é discípula. Fazei tudo o que Ele vos disser. A nossa fé, portanto, é cristocêntrica, E nós ouvimos, acabamos de ouvir este texto do Evangelho de Lucas... Jesus chama a geração dele de uma geração má, que precisa de sinais. Naquela época era conhecido o sinal de Jonas. Jonas que por sua pregação, ajudou na conversão dos ninivitas, um povo desviado de Nínive. A sabedoria de Salomão, nós ouvimos ainda ontem na primeira leitura do livro da sabedoria Quando Salomão subiu a montanha de Gabaon E lá ele teve um sonho E Deus disse Peça o que você quiser e eu te darei Até ontem eu brincava com os coroinhas dizendo Nos lembra aquela história da lâmpada de Aladim uma vez na paróquia, eu entrei na sacristia e tinha um coroinha segurando a naveta. A naveta é onde se coloca incenso. Parece uma lâmpada de Aladim. E o coroinha estava esfregando aquilo. o que está fazendo, menino? eu disse, quero ver se sai um gênio daqui. Quando Deus disse a Salomão, peça o que você quiser e eu te darei, Salomão poderia ter pedido ouro, mas ele já era riquíssimo. Poder, ele era muito poderoso. E Salomão, como ainda era jovenzinho, disse, eu tenho que governar o povo. Me dê sabedoria. Mas não só uma sabedoria enciclopedista, de escola, que também é importante. Mas aquela sabedoria que vem de Deus capaz de dar discernimento para fazer escolhas acertadas na vida vocês sabem que a vida é feita de escolhas e às vezes uma escolha mal feita a vida toda fica torta Salomão recebeu a sabedoria de Deus e muitos procuravam ver Salomão procuravam ir até Salomão no final da vida Salomão abandonou a sabedoria, desviou o caminho. Salomão teve mais de 700 mulheres oficiais. 700 e 300 concubinas, puxou para o pai dele, o rei Davi. Davi tem tantos filhos que teve, deve ter filho até aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. A gente nem sabe. Muitos veneravam Davi, veneravam Salomão, veneravam Jonas e se converteram por causa de Jonas e tem gente que não se converte por causa de Jesus. Aqui está quem é maior do que Salomão, muito mais. Aqui está um sinal maior do que o de Jonas nós não precisamos de sinal nenhum a mais. Olhe para a cruz. Prova de amor maior não há do que dar a vida. Cristo crucificado, ressuscitado. Nós não precisamos de mais sinais. Mas, já faz um tempo que não acontece, ainda bem. Quando alguém escuta... Está aparecendo uma imagem de Nossa Senhora, não sei onde, numa cidade do Paraná, antes da pandemia, enchiam um ônibus e ia até lá. Para quê? Atrás de quê? Eu preciso de sinais? Eu preciso ver para crer como Tomé? Não nos basta Jesus? Não nos basta a Eucaristia? Não nos basta Maria Santíssima? Cristãos, católicos, que vêm à missa, que comungam e que acreditam em horóscopo. Aí ah, não basta Jesus? Uma vez estava no carro com um seminarista. E o rádio estava ligado. E aí começou a falar horóscopo. E o seminarista ergueu o volume. Eu falei, o que, que você quer ouvir, hein, Capricórnio? O que você quer ouvir? Aí você ouve a palavra de Deus, tem a Eucaristia, nós temos Maria, nós temos Jesus, nós temos a igreja, e você precisa de horóscopo? Quantos católicos vêm no domingo na missa e na sexta-feira no centro espírita, lá para cima da estação? Com todo o respeito... Só que nós acreditamos na ressurreição, não na reencarnação. Jesus ressuscitou. Nós temos muitos cristãos católicos pela metade, com um pé em cada canoa. Ah, eu sou católico não praticante. Mas como é que pode? Mas não diga que é católico. Oh, eu fui batizado, papel não importa O papel não importa O sacramento é como a porta que se abre para seguir Maria Santíssima A Virgem de Aparecida que vamos celebrar solenemente amanhã Ela nos leva até seu filho Jesus Não tenhamos medo de amar Nossa Senhora Não tenha medo porque às vezes a gente ouve aí, vocês católicos, vocês adoram Nossa Senhora, vocês adoram Maria. Nós não adoramos Maria. Só se tem algum desavisado por aí. Mas a doutrina, a igreja, nós não adoramos Maria, mas nós a amamos muito. E não tenha medo de amar Maria, sabe por quê? Por mais que você ame Maria, por mais que eu ame Maria, jamais eu vou amá-la mais do que ele ama. Porque é mãe dele. É mãe dele. E ele, do alto da cruz, disse para João, que nos representa, eis aí a tua mãe, leva ela. E a partir daquele momento, ela também tornou-se nossa mãe. Nossa mãe que nos leva sempre até seu filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.